Devemos fazer alongamentos depois da corrida? Como eu falei, é uma questão de distensionamento muscular. Né? Você pode fazer o alongamento como forma de relaxar o seu corpo né? depois daquela corrida para facilitar, vai lá e puxa a, a sua, o quadríceps está rígido, posterior de coxa, que tiver estão rígidos, você vai lá e alonga a musculatura, puxa aqui, puxa lá para tentar já ir distensionando a musculatura e com isso promovendo um relaxamento muscular. Você pode fazer isso sim após a corrida para facilitar até essa recuperação. Como uma é coisa que você pode fazer também é massagem, passar o rolinho e tudo mais, ok?